Kapoom! Ta ta The humans closed this test because they said it was too deadly. I thought they would have moved it into the <coughs> <coughs> hall of fame for that, Sei, mas aí, deixa eu abaixar o som hein, eu... Ele tá porra aqui não Ué, ah, É um gênio Aqui ó Era ah, por isso aqui, assim, né? Tem um hum? túnel ali mano Pera aí calma, calma, calma, calma Tá, o que, que você vai fazer agora? Deixa eu ver onde vai Calma aí, se fica nesse troço Tá. Agora cai aí, vamos ver o que que isso faz. Espera aí, tem um botão aqui. Tem botão? Pra quem? Não sei, tô procurando. Laser. É. Laser? Bem não onde você colocou o portal área? Uhum. Ué, mas o que é que tem, que que esse laser vai fazer? Tem cheio de sentinela ali? Onde tem sentinela? Ali, ó. Tem um monte, ó. Olha a minha câmera. Então, aqui tem tá mostrando que é pra lá mesmo que tem que ir, a É, gente, tem que ir pra lá, só que tem que passar pelas essas bostinhas aí, mano. Tem que jogar laser nelas, de alguma forma. Ah, tem que ter, tem que ter alguma caixa, Sujim. Pior que aqui não tem nada. Uma caixa vai refletir os bagulho tudo nelas, eu acho. Calma aí, ali. Dá pra você dar um jump muito louco dali de cima e sair quebrando tudo, mano. Da onde? Tá ligado? Quer ver, tipo assim. Ó. Tá, como é que nós vamos subir de novo, CG? Aqui, ó, sabe ali aqui. Ah, assim, ah, tá, tá, tá. Quer ver? Eu vou tentar fazer uma coisa, ó. Ah, não dá nem pra subir aqui. Mas tem um portal, tá vendo? um bagulho pra colocar uma caixa, mano. Tem alguma caixa. Tipo assim. Caixa... Colocar ali, ó. O bagulho ah. ali, ó. Hum. É enorme. Uhum. Mas aí se a gente passar ali, a gente morre. Que é ali que a gente precisa chegar. Com uma caixa. Só que é de onde estás? E onde tem e o laser também, né? Como é que vai pegar o laser? Né? Esse laser é muito útil. Ah, ué. Ué, o que é aquilo ali? Ah, tá. vamos pera, é o seguinte, ó. O que, que você Lucha tá fazendo aí, aí em cima? Né? Eu? Ah, não, tem alguma coisa eu tô ali do sim, seu mano. lado. Mano. Eita! <risos> Quem é aquele maluquinho ali? É eu mesmo? Não, enfim, ó, tipo assim, ó. Eu vou te jogar pro alto e você vai ser minha cobaia. Não, você vai. Ó, vai faz o portal aqui, né? Aí, ó. Tá vendo? ó? Você vai ter que, vai ter que subir nesse troço aí azul. Como? Não sei. Não, sabe o que eu tô ah, achando? Não, é mais só você colocar um... o um, um... Negócio aqui Tá Mas Que aí quando eu, eu tiver aí... em cima, aí você põe aí, aí eu caio lá Tá, é isso mesmo, vai Peraí, deixa eu já pôr aqui Vai aqui meus troço <risos> Quando eu falar, tira, você vai, tira <risos> É na... Não é nisso, é. É, mano. É nos de cima. E agora? Tá. Entra aí, vermelhinho. Deixa os seus vermelhos aí. O meu, o azul, vai ficar lá embaixo. Tá e o meu vai ficar no ali. É ah, ok. Peraí é que eu não... Ela não conoco. Tá. Faz o bagulhão aí. Não quer? Não tem que querer. Não quer lá? Tá torto também? Sai daí, seu gordo pronto tá ah, eu vou ter que cancelar né Isso. vai tá, achei tem. a caixa tá como é que você trazia ela para mim é, tem um botão aqui ah é só calma calma é, agora é só ir lá no laser lá tá mas tipo assim como é que a gente vai refletir o bagulho não o vai ter que apertar nesse? Mas onde a gente vai chegar, tipo, pra ficar no laser? Essa, essa, que eu saiba, essa sitial tem limite de campo de visão, não tem? Tem. Não! Pera aí, onde o laser bate? Aperta, tem coisa que apertar o laser? Cadê você? Tô aqui Deixa eu ir lá Ah é, tem que entrar lá mano Pular lá, lá já é? É, só que se você conseguir pegar o bagulho tipo assim, pegar o portal azul aí se você conseguir pegar ele, eu posso tirar meu amarelo já. Calma aí, calma aí. Não sei onde eu vou pôr. Aí ó, agora eu vou apertar. Se sai aqui mano nos bagulhos. Eu vou ter que me sacrificar. Dá pra pular? Não, não precisa sacrificar. Não perto do vai, vai. Perto do perto leite! lazer. Peraí, matou todos? Matou? Matou. Agora calma aí, fica aí. Eu tô aqui. Eu não vou sair daqui. Ahn. Uh... A tá Calma aí, fiquei. É, não, agora eu posso voltar não, né, irmão. Um... Não, não, não precisa voltar não. A gente vai ter que ir pra lá. Olha lá. Pronto, bora. Não preciso de você. Não, não né? Aí chega lá. <risos> É isso, é isso mesmo, não é? É isso mesmo. Seu gordo escroto. é o seu magro, logo. Sua bolinha esquisita. <risos> Você é um a ovo. Caixa, que... mano? Cadê a caixa, seu irresponsável? É <risos> ah. Não precisa. Agora, mano. Volta a gente pra lá, não sei. Ah, calma. Dá pra voltar. Pronto. <risos> ah, não, pera, eu fui. Na... Não não precisava ter ido, né? Ah, é, só se matar e já era. Nossa, que incompetência, hein, mano? Desgurde, Mara mano. É. As elas não tão lá mas. Onde que a caixa tá? Quando você deixou ela? Sei se eu... Lá... Não, tem que pegar de novo? É. Eu ia deixar ela no chão só que ela escorregou. Vai, dá pra fazer o bagulho agora, não dá? Pera aí. Faz, o, faz os heavy jumps aí. Tipo assim, quando você tiver no alto, não, só você se... cancelar o meu portal. Tá, então foi o seu aí. Aí eu vou entrar no meu. <coughs> tá, agora vamos pro. Agora só vim. Só vim embora. Tô em cima de você. Você dança com a caixa na mão? Não quero tentar. Porque não, mano. Ela vai ficar carregada aqui, Mas não. Não dá pra dançar. Finally. né? Até nos bagulho da comunidade, essa mina fala. Né? Eita, Eita porra. porra! Esse aqui vai, vai ficar pro próximo tá. episódio. Pois é.